Será que uma lente vintage de mais de 30 anos de idade, manual, consegue entregar uma boa qualidade de imagem em uma câmera atual de hoje em dia? Se liga, vamos ver na sequência. Salve, salve galera, como vocês estão? Desejo que bem! E nesse vídeo review tech de hoje de lentes da série Lentes Vintage, véia mais boa lente, com vocês eu apresento a famosa lente Helios 44-2 58mm 2.0 que é uma lente russa da década de 70, 60, criada pelos russos, com variações diversas, modelos dela, tem modelo 1, 2, 3, 4, 6 e por aí vai. Ela foi feita como cópia réplica da lente Zeiss Genata, Sarah, ou Carl Zeiss 50mm 2.8 da época lá de trás. Ela vinha em câmeras como Nikomat, e outras marcas da época Como o lente do kit também Então pode ser que você encontre Mais fácil, às vezes, uma versão Dessa lente junto da câmera Você encontra lá, procura câmeras Antigas E aí você encontra, às vezes, um vendedor vendendo junto com a lente Às vezes eles nem sabem se a lente É boa ou não Então o preço está reduzido normalmente Quando ela vem junto da câmera Os vendedores que já conhecem vendem só a lente Em um precinho mais salgado Normalmente, e o valor dela pelo mercado entre 200 a 450 reais aqui no Brasil. Lá fora se encontra por 20 dólares ou 10 libras. Tipo meu, é muito barato, cara, para uma lente 58 milímetros que pode te entregar uma ótima qualidade. E essas lentes antigas, normalmente, principalmente as alemãs, né? Essa daqui é uma russa, mas normalmente elas são fabricadas nas portas dos fundos das fábricas de metalúrgicas. Eles fabricavam essas lentes. Lá no, nas portas dos fundos Como vocês podem ver nos detalhes da imagem Ela é uma lente robusta Praticamente um tanque E é feita toda de, de ferro, né? eu acredito Muito suave também O foco dela é super suave é, é muito gostoso mesmo de fotografar com ela Não se engane pelo nome no modelo dela Que é 44-2 Na real ela é 58mm entende? Normalmente a gente vê esse número e acha que é o range focal dela tem várias versões dela, você tem versão 1, 2, 3, essa daqui é a versão 2 e um dos motivos que eu acabei adquirindo essa lente lógico que é porque eu também só estava com uma 85mm então eu precisava de uma lente um pouquinho mais aberta que fosse me ajudar em retratos também sendo 58mm super boa para retratos e pelo preço dela, cara, e a qualidade que você consegue através dela é... É absurdo o preço barato que ela está hoje em dia no mercado e lógico não se engane ela é uma lente totalmente manual né então se você está acostumado só com foco automático talvez não seja para você mas hoje em dia nas câmeras mirrorless tanto faz a marca tanto quanto sony quanto fuji quanto Canon, quanto com todas elas estão vindo com aquele uma função chamada foco picking, alguma coisa assim que ele mostra na sua imagem na sua tela aonde o foco tá né, que é muito mais fácil de você focar com esse sistema do que se você focasse com por exemplo as câmeras que vem essa, essa lente né, então isso é demais galera, você conseguir aproveitar uma lente de mais de 30, 40, 50 anos atrás, usar uma câmera mirrorless de hoje e conseguir um resultado até melhor do que com as câmeras antigas, entende? Porque o foco vai ser bem mais fácil de você conseguir atingir e a qualidade das câmeras de hoje em dia é diferente das de 30 anos atrás. Então, relativamente, você está dando uma nova vida a essas lentes, a essas imagens, com essas lentes antigas. E isso, para mim, galera, é demais, velho. Você poder usar qualquer tipo de lente, das antigas e adaptar para sua câmera. E falando em adaptação logicamente ela é tipo bocal dela, né? De rosca, aquele de rosquear é chamado M42 aí no caso eu uso uma Sony A7 III então eu uso esse adaptador que eles chamam de Dumb Adapter que é só um anel adaptador, não tem nenhum circuito eletrônico para ele, né? É tudo manual. Simplesmente então esse adaptador M42 para a Nex, que é Sony, né? Você só rosqueia ela aqui na frente e voilá ela tá pronta pra você usar e encaixar na sua câmera. E aí um dos detalhes bem importantes aqui dessa lente, galera, é que ela tem uma abertura diferente, ela é preset. O que isso significa, né? Eu vou mostrar uns um detalhes depois. Você tem aqui o anel que é pra foco, né? que é super suave, e se tem um anel aqui na frente que é para o diafragma, né? para você controlar a abertura do diafragma da sua lente, manualmente. E quando ela é preset, o que significa? Ela tem dois anéis aqui na frente, um do diafragma sem step nenhum, boa para vídeo né, e cinematografia que ele vai suave e você tem na frente dela uma outra função aqui que é esse preset você dá uma escolhida no preset qual você quer a abertura você quer entende? então você pode deixar aqui em F2 que é a abertura máxima dela e ela vai ficar em f2 agora se você quiser deixar lá em f16 por exemplo você gira essa primeira anel da frente que é o preset e aí o segundo anel que também é da abertura você consegue você consegue abrir e, e fechar né? sem ter nenhum clique entende então só tem um clique nessa primeira, no um primeiro anel à frente. E aí você deixando, por exemplo, em F16, você consegue deslizar suave entre F16 para F2, como lentes de cinematografia, né? Então ela é ótima para vídeo também. E você pode pôr esse preset, por exemplo, no VGF16, F5.6, e aí você vai ter essa abertura entre F5.6 para F2 sem nenhum step nenhum nela. Então eu achei meio difícil encontrar essa versão, que é a 44.2, em tão bom estado, praticamente nova, ela só veio com um pouco de fungo no um elemento traseiro, mas eu já acabei aprendendo né, como desmontar a lente eu sem um pouco disso e como limpar os fungos que vem na lente para não levar fungo nem para sua câmera nem para suas outras lentes né depois disso vocês deixam um comentário qualquer coisa eu faço um vídeo depois demonstrando isso pra vocês beleza eu vou passar pra vocês aí enquanto eu vou falando uns vídeos e umas fotos que eu fiz com ela e eu fiquei impressionado galera impressionado com uma lente tão antiga consegue trazer uma qualidade que às vezes a gente não consegue nem lentes não Novas. não significa que é ah, não, ela é super nítida, melhor do que qualquer lente atual significa que ela tem um caráter, a maioria dessas lentes vintage elas tem uma personalidade, um caráter específico e diferente de qualquer lente nova que a gente compre por exemplo, se a gente comprar uma lente, sei lá, uma 85G Master ou qualquer outra top de linha você vai ter lá nitidez, bokeh, carro, OK, beleza, mas você não vai ter o desfoque dessa lente. Não é que esse desfoque é maior, mas ele tem uma característica, tanto por a fabricação dela ser diferente e ser antiga, como também por ela ser antiga, vai juntando um pouco de disso, daquilo, risco aqui, risco ali e vai gerando um caráter diferente. O caráter dessa lente da Helios 442 normalmente é muito conhecida pelo bokeh ovalado então vou demonstrar aí umas fotos para vocês e dependendo de como você fotografa da distância do objeto e a profundidade de campo atrás e a abertura em f.2 você consegue esse buquê ovalado que você não encontra por exemplo nas lentes modernas de hoje entende a não ser que você compre por exemplo aquela lens baby ou algumas lentes dessas que são para isso né é, mas mesmo assim eu Amei ah, essa lente, gostei muito mesmo de fotografar com ela, porque é suave o foco, ela é bem rígida, ela não passa um sentimento de um feeling de, de ser barata ou de ser mal construída. Pelo contrário, essas lentes das antigas são construídas de uma forma que as lentes de hoje não são construídas. Então, isso meu, dá uma outra percepção e uma outra forma de você trabalhar com ela, focar com ela e ter um resultado diferente. Do que qualquer outra lente poderia te trazer Ela possui Oito lâminas de abertura Então seus buquês vão ser ovalados Bem bonitinho também E o foco mínimo dela de distância É... 50 centímetros, que é uma distância razoável, ok, né? Até infinidade. E uma das características também são essas, né? Do buque ovalado, um pouquinho ou não, você pode melhorar ou não depois na sua edição, como uma aberração cromática e, e o foco talvez um pouquinho mais suave, não tão nítido, mas dependendo de como você usa e fotografo você consegue ótimos resultados com ela. Então, o resultado que você consegue com, essa lente é única, sabe? Você não vai conseguir, às vezes, com nenhuma lente nova que saiu da fábrica. Com certeza, eu super indico para quem gosta de foco manual, tanto na fotografia quanto na videografia, super indico essa lente para você poder ter um look diferenciado, um look mais vintage do que os looks das lentes atuais. Indico também para todas as pessoas que estão passando por fase de transição de marca, talvez, e não tem budget, não tem muita grana aí para poder comprar as lentes novas que são muito caras. Essa é uma ótima alternativa, cara, para vocês poderem testar outros ranges focais como 50mm, 35, 28, 20mm, 135, 200mm. Tem várias lentes vintage por aí que estão prontas para ser usadas, galera. Basta você saber escolher e isso é uma dica que eu vou passar para vocês quando você for comprar uma lente vintage peça para a pessoa que está te vendendo por exemplos da foto lá exemplos da foto uma umas fotos demonstrando e ao mesmo tempo pede para ela pegar uma lanterna e por aqui atrás, aqui assim, a luz contra a lente. Vou demonstrar aqui, peraí. Então você pede uma foto para o cara quando você for comprar da lente da iluminação aqui por trás ó, da lente. Porque assim você consegue ver. Onde estão os. Se tem ou não fungos nela, né? Nos elementos internos da lente. Porque se a foto tiver só sem uma iluminação por trás, você não consegue ver fungo nenhum. Então é muito fácil do cara te enganar, falar que não tem nada e depois você vai ter que arcar com a consequência de limpar ou mandar para limpeza essa lente e vai te custar mais alguma grana né que foi o caso, meu caso né a pessoa não conseguiu, não tinha falou pra mim que não tinha como mandar essa foto mesmo assim adquiri e vi que tinha um fungo na parte de trás e depois eu fui e eu mesmo limpei esse fungo ok? então minha opinião final é que realmente um custo-benefício por 200 250 reais, até 450 reais, super vale essa lente, essas lentes vintage, você sabendo utilizar né, e tendo calma para aprender o foco manual, se você nunca fotografou em lente manual, super vale, sabe? Para você ter um outros ranges de lente que às vezes você não tem a possibilidade de comprar ou de adquirir no momento, é uma ótima alternativa. E se você gostou desse vídeo ou se te ajudou de alguma forma, Deixa aí o like, se inscreve no canal Pra novos conteúdos E por hoje é só galera, muito obrigado Pela sua presença única aqui Se lembre, você é demais, brother A gente se vê na próxima, até mais